Aldeia Natal de Angra do Angra do Uruísmo. chegámos agora, estão a ver à Aldeia Natal Então vamos lá ver a Aldeia Natal de Angra Temos aqui um sorteio Estão ver O Pai Natal, vou ter aqui Mc Neve Vou cá o tronco do Pai Natal Que vai ver espetáculo aí. Vai fazer aqui uma panorama que vocês verem. Vamos lá, Lucy? Ver lá aí. Vai fazer aqui. O rei vai sentar-se. Vai sentar-se aqui no trono do rei. Cabeça fora! Cortem-na! Cortem-na! <risos> é, isso era outro tipo de... era o terrenado. Olha é a Lucília! Todo o espaço ali dentro? Não sei, foi preta a monavê, não nada. Vamos lá primeiro ver, ver aqui a Aldeia Natal. Isto não havia aqui concertos, né? é? Pelos vistos. O Brasil do Cabo Municipal. E aqui é que é isto. Uma coisa para partilhar, não sei que é que, Como é que isto funciona? Partilhar! Ah, não é e verbos, daquele lado. Ah. Acho que. Como Zana, que este pessoal não passa a ser comida. Não é? Aqui há umas caritas. Do lado esquerdo cheirar a pipocas está ali a senhora a fazer pipocas castanha assada daquele lado temos aqui esta esfera da bomba da banda elementos da banda daquele lado vamos ver a paisagem aqui de Angra, aqui as ruas de Angra de Eurismo vamos lá passar aqui para este lado as casas típicas As casas daquele lado ali, um hotel é. roupa Vai ver roupa e comidas. Sim. Temos aqui também comidas. Cafeiro parcial. Vamos ver. O que é que temos aqui de comidas? Sangue, sangria, caldo verde, etc. E temos aqui em menta também. ver para ver a ver em menta também. De violas, a escola a minha a casinha de chocolate, a casinha de chocolate de lado vamos voltar a voltar à casa de chocolate a de chocolate a <risos> Por dentro da casa de chocolate, é como estamos a ver, como estamos a ver a casa de chocolate. E isto deve ser um, uma roleta ou mil prendas. está tá visto, é pequena também por causa deste tempos agora de Covid, não dá para muito para... Pagando um festejos, não é? Uma coisa só simples, só comemorativa. Espero que tenham gostado aqui do, do agradiurismo ao dia do Natal. Continuo a ver aqui o resto das de... filmagens que fizemos aqui em agradiurismo. Fizemos várias filmagens, já foram algumas para o ar, como as fornas de enxofre e outras irão se seguir. Continuo a assistir. mas duas vezes por semana vamos gostar é, os vídeos. Então, despeço e até breve. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Estas não tem a cor. Esta está para parir. Os Açores. a ver? Tanta limpeza tem que fazer limpeza. Aqui. Este no caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão a nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá meus amigos. E cá estamos nós, e diretamente dos Açores, para onde a ponto... E pronto, está... Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.